Bom dia, boa tarde, boa noite é o caralho. Eu tô prepreto, morô cara, com essas falsidades, morô, que anda rolando por aí. Tu tem uns amigos, tu tem umas amigas, um conhecido, uma conhecida, tudo na tua frente é bonzinho. Perto de você é um conselheiro, é o que faz a média, te enche de elogio. Mas por detrás, ele é apenas um capeta te espetando com um gafo. É um traíra porra. Aí tu tá com a tua namorada, ele tá lá no cantinho, igual um santinho. Tu sai, deixa a menina perto dele e a única coisa que ele quer é botar o um pinto pra trabalhar nela. Fica contando vantagem, fica tirando brabreira, fica cheio de gracinha. Aí pô, tu chega. Aí o santinho tá de volta, fica até falando que casal lindo que você é. Ou você que é menina tá lá com o seu namorado e a piranha na frente que é tua melhor amiga. Mas aí quando... Quando você sai, ela quer até mostrar o critório pro teu namorado. Tu deixar ele até a mama na tetinha. Aí quando tu chega, a vadia se comporta nas redes sociais, fica olhando suas fotos, tua vida, fica imaginando sem você, fica imaginando em estar no teu lugar, fica cobiçando suas histórias, querendo assumir a sua posição. Porra! Ô oh, falsidade, filho da puta Tu sai com esse amigo mentiroso E ele fica lá só pedindo Pra tu pagar isso, pra tu pagar aquilo Ele fica só na chepa. Na tua frente ele é o de Gandhi, o melhor amigo O melhor companheiro que tem Mas por trás, meu irmão Por trás ele é um golo Só quer te fuder, só quer o que é teu Quer a porra do teu anel Se deixar ele até te raba, te come teu brioco E no trabalho não é diferente não Ele chega do teu lado te elogiando, te engrandecendo. Mas, quando tu não tá, te mete a ripa. Fala mal de você com o chefe, com os colegas. E na festinha do teu aniversário, é o primeiro a comprar um bolinho. Porra! Ó, oh, tá na hora de acertar as contas com esses pilhadas putas, hein? Começa pelo teu Facebook aí, hein? Vou entrar deletando essas porra todas na tua rede, hein? Dá logo a tapa na cara logo e manda vazar, moro? Se insistir, tu elimina. Envenena e manda enfeitar da branca do NL moro, essa gente que te olha pros trás moro, porra tá armando rapá, tão fabulando rapá é fácil identificar cara, olha aí agora do teu lado, o cara tá rindo aí contigo nesse vídeo aí olha aí a cara de safado, ai maluca hora agora hein, mexe a porrada nesse filha da puta hein, expulsa esse filha da puta ó pra te saber tem que chegar esculachando, tem que chegar humilhando hein, se passar um mês ele aturar tudo que tu fez, aí sim Aí ele é teu amigo. Se não, maluco, ele vai desmilinguir tua vida, hein? Aí, maluco, tô cansado de falar nessa porra, hein? Compra logo uma placa de 47 polegadas com gatinho de porcelana e bota pra fazer a corrida de ganso, falou? Sabe o que é a corrida de ganso? Solta cinco safados, dez safados, moro? E fogo! CORRE QUE É FOGO! Se conseguir atravessar a minha fogueira, se, cons se conseguir pular a fogueira, aí você tá perdoado. Se não, é menos uma merda no mundo. Todos que foram, não voltaram, tá? Aí, falsidade! Odeio vocês, hein? Tá enfeiando o mundo! Tá acabando com o planeta, essa porra, dessa humilhação...